Olá, eu sou a Suelen Ramos, especialista em vídeos online, estratégias de marketing digital e criadora da consultoria estratégica de mídias sociais. Para ser mais efetiva e dinâmica, eu desenvolvi uma metodologia rápida, direta e objetiva para que você atinja seus objetivos. Em <risos> apenas três horas você terá o conhecimento necessário para colocar em prática estratégias para gerar valor ao seu negócio atrair clientes e potencializar as vendas inicialmente você receberá um e-mail para marcarmos a primeira reunião eu preciso entender e estudar as suas necessidades e objetivos primeiro depois dessa primeira etapa, farei a análise do posicionamento do seu negócio nas redes sociais e darei as orientações necessárias para que você alcance o sucesso desejado. Ao final dessa avaliação, vou elaborar um plano de ação baseado no público-alvo, posicionamento da sua marca, estratégias e quais são as ferramentas necessárias. Depois de realizada a consultoria, você terá o meu acompanhamento em todos esses processos durante 30 dias para esclarecer as suas dúvidas pelo WhatsApp. Essa metodologia foi desenvolvida para preparar o seu negócio para o futuro nas redes sociais. E esse futuro começa aqui, de maneira prática e eficiente. Além disso, eu criei três materiais especiais. Uma planilha para organizar a sua produção de conteúdo, a mesma que eu uso para o meu planejamento. Um template com roteiro de vídeo de vendas é um ótimo guia para a construção de conteúdo que alcançam resultados efetivos. E o terceiro material é composto por um glossário de marketing com as siglas e conceitos mais importantes para suas estratégias de divulgação. A estrutura da Consultoria Estratégica de Mídias Sociais foi criada para oferecer o conhecimento necessário e as técnicas para transformar o seu negócio nas redes sociais. Se você quer empreender e ter sucesso na internet, entre em contato comigo. Será um prazer atender você.